Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo e esse é o meu canal Sanches Web Marketing, tá? E eu sempre tive vontade de é, fazer algo relacionado à propaganda e marketing, né? Essa atividade sempre me, é, me chamou muita atenção, inclusive quando eu era mais novo a minha intenção era fazer faculdade de marketing, é, mas é, devido a várias circunstâncias da vida eu acabei não fazendo marketing e quando, quando surgiu é, o marketing digital na minha vida, então eu, eu resolvi estudar mais e resolvi fazer então algumas coisas relacionadas a, a marketing e propaganda. né eu cheguei a segunda conclusão, que o marketing ele nada mais é do que estratégias para que você possa colocar é, seus clientes ou seus negócios para que outras pessoas possam conhecer conhecer o seu trabalho, conhecer aquilo que você faz, né? Então é, eu resolvi transformar esse trabalho numa uma atividade diária, né? Uma atividade onde eu possa mostrar aquilo que eu sei fazer e, por que não, é, ganhar dinheiro com isso, tá? Então é o seguinte: é, muitas pessoas pensam é, em algumas fórmulas mágicas para para se ganhar dinheiro ou, ou algo que vai aparecer do nada né, num estalar de dedos assim alguma coisa aparece alguma coisa nova quando na verdade é, sempre as coisas sempre estiveram no lugar que sempre estiveram né nunca é raro é, alguma coisa realmente nova é, que chega para inovar mas é, o marketing digital ele chegou né chegou com uma grande força é, no começo de 2014 é, quando eu conheci essa atividade, é, eu não tinha ideia mais ou menos do que é, seria possível ser feito né? e quando eu fui ver, é, eu já havia feito vários projetos de, de site, de blog né? e quando eu vi que era uma atividade que pode ser muito rentável e que você pode usar estratégias de venda, estratégias de marketing, estratégias de é, colocar produto no ar. Então eu resolvi entrar de cabeça nesse mercado e resolvi trabalhar direto com isso porque eu acho que é uma atividade que, é, pelo que eu vejo das pessoas, e eu mesmo já tive algumas provas disso, é, de que é muito prazeroso, realmente, é, por quê? porque você, na verdade, você vai trabalhar com aquilo que você gosta, fazendo é, atividades diárias que não são tão é, pesadas ou é, tão é, com tantas cobranças em cima de você, Não, você simplesmente faz as suas estratégias, é, vê a melhor maneira de colocar o seu trabalho no ar e você vai fazer dessa forma, onde muita coisa é, trabalha automaticamente, muitas, muitas coisas, é, o sistema por exemplo de e-mail é, trabalha totalmente automatizado, o blog ou o site que você estiver colocando no ar, ele também vai trabalhar automatizado então é muitas de suas atividades vão deixar de ser feitas manualmente você pode fazer isso automaticamente sem que você é, nem mesmo perceba tá bom então é isso aí é, mais uma vez eu quero deixar um grande abraço a você que entrou no meu canal nesse momento e esse é um projeto muito legal que eu quero levar à frente tá é, que é o sanches Web marketing certo é um canal totalmente voltado para marketing, propaganda, marketing digital, tá bom? Eu queria também, é, se você está pensando em colocar um projeto e não tem a mínima ideia de como pode funcionar o seu projeto é, do começo até o final, então eu quero recomendar para você o produto Fórmula Negócio Online, tá? Que é um curso do Alex Vargas, que já está há muito tempo no ar tá? e que vem modificando a vida de muita gente por aí porque é um curso completo de A a Z certo onde você vai aprender todos como fazer como elaborar um projeto como colocar esse projeto no ar né wordpress sistema de meio marketing facebook youtube rede social ele é um material um curso muito completo então eu queria recomendar o fórmula negócio online para que você possa elaborar um projeto e seja esse projeto de qual nicho for tá você vai entender é, que sempre o processo é o mesmo para cada tipo de projeto Tá bom? É isso aí, muito obrigado, um forte abraço e até mais!